E aí pessoal, beleza? Franz Rezende com a voz rouca ainda. Mais um dia de obra aqui na casa do Azulejista, pessoal. E hoje o pessoal da Viures, estrutura metálica, está fazendo a estrutura da garagem. A garagem vai ser estrutura metálica, vou mostrar um pouquinho pra vocês, beleza? A galera tá fazendo a estrutura aqui, pessoal. Inicialmente a gente não ia fazer a garagem agora, né? Ia esperar a entrar, a construir e tal, mas aí... Acabamos resolvendo fazer a, a garagem agora mesmo. O pessoal continua na estrutura aí. Colocou as terças principais. Agora a travessa para poder apoiar a tela. Tudo soldados. Aí, pessoal. A garagem já tá pronta, estrutura estrutura metálica já pronta, feita pela viu, instalação das telhas, tudo certinho, né? Agora aqui em volta dela toda vai calhas, né, para não dar infiltração pelas laterais, e aqui gesso, forro de drywall, né? Gesso, cartonado. Então, vai ficar bacana demais. Então, fazer um vídeo mais de longe para vocês verem como vai ficar a garagem, vai ficar bacana. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a questão do porquê que a gente optou por isso, porquê que a gente optou por uma garagem de estrutura metálica, questão de custo-benefício. então pessoal, como eu disse para vocês, a intenção original não era fazer a garagem agora, né? Garagem de estrutura metálica, telha... Brasilite né, ondulada, é, a gente optou fa por fazê-la agora por quê? porque é, a, a, uma estrutura dessa, uma garagem dessa feita com laje normal, né, é, ia ter que ter uma, uma viga aqui, uma lá, e é bastante armação, muito ferro, concreto. É uma estrutura bem reforçada para suportar o peso de uma laje desse tamanho, então o custo ia ser bem alto para mim agora. E a gente viu na estrutura metálica uma oportunidade de, de já, já entrar na casa com a garagem pronta, mas com custo-benefício bem abaixo do que se fosse uma, uma estrutura de laje. Então é uma boa alternativa para quem está com a grana curta aí pessoal. Ó, estrutura sim de garagem, só com, com estrutura metálica telha ondulada, telha brasilite, telha fibrocimento. E aí você pega e dá o um acabamento com gesso acartonado aqui. Vai pouquinho também vai poucas placas de gesso aqui para deixar esse espaço coberto aqui pessoal a gente gastou acho que menos da metade do que se fosse com laje tá então é uma boa alternativa e na minha região aqui são José do rio preto assim a maioria a maioria das casas elas são feitas assim ó. a laje a, a garagem é feita com estrutura metálica e telha beleza então pessoal é isso aí mostrando pra vocês aí ó já vamos entrar, já vamos, não vamos deixar o carro no sol Já vamos deixar ela de protegidinho já. Ó. Uma estrutura não muito complexa Até razoavelmente simples né? A testeira aqui esconde a telha Depois eu vou mostrar para vocês é, lá de fora, de longe Como não dá para ver a telha mesmo Depois de, de, de pronto, não vai dar para ver a telha de, nem de longe a, a, a inclinação não permite A testeira tampa a telha Aí pessoal, estou a uns 100 metros mais ou menos 50, 80 telhas, ó. fica a inclinação certinha, a, a testeira ali metálica, ela cobre completamente as telhas, então essa é a visão de quem está 50, 100, 150 metros da minha casa vai ter, tá vendo? Cobertura bem mais em conta, né? Mais simples, cobertura, estrutura metálica com cobertura com telha de fibrocimento da Brasilite, agora é só mandar pintura ali, ó, a ideia minha aqui, pessoal, na aqui na banda, na prate banda em cima e a testeira metálica, uma cor mais escura, a caixa d'água e as paredes é, laterais, uma cor mais clara. O que, que vocês acham? Me ajuda aí, deixa nos comentários. Uh, aqui a gente faz um, um acabamento com gesso acartonado e fica tudo certo, beleza? Custo é muito, muito abaixo do que se eu fizesse com laje. Foi por isso que a gente optou por fazer isso agora, com a estrutura metálica a questão de custo-benefício. Beleza, pessoal? Vai seguindo a gente aí, vamos postando toda semana, vai ter vídeo da casa aqui. E, claro, os passo a passo do assentamento de piso em breve. Tá chegando aí, o pessoal tá terminando o reboco, já vai começar a contra-piso. Vamos chegar ao aço aí no assentamento de piso, beleza? Mais uma vez curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, no torna um Valeu, galera, abraço. Fui!